Falar agora aqui com o Lázaro. Lázaro, queria que você comentasse a sua participação, né? Foram dois gols importantes. Até que ponto você leva o moral para os próximos jogos aí? E principalmente porque hoje o novo Mister estava assistindo tudo, né? Foi um cartão de visitas para ele também, né? É, como eu falei, eu fico bastante feliz por esses gols. É, a sessão já alivio, né? Que eu já vinha trabalhando isso bastante. Só minha família sabe do quanto que eu estava me dedicando, estava me pegando para isso acontecer. É, às vezes eu ficava um pouco triste aqui no no quarto, né para tirar esse, essa atenção toda e hoje é um momento de muita felicidade. E a chegada do Mística, como eu falei, está ajudando bastante para nos dar confiança e para me melhorar naquilo que eu tenho que melhorar sempre. Né? sempre sem buscando de volume, não só eu, como todos os garotos que, que estão treinando com o Mística. E essa confiança que ele que está passando, isso é, isso é importante para que, ao decorrer da temporada, a gente possa sempre crescer e evoluir cada vez mais. Parabéns aí pelo mundo. Você porque...